E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo da nossa série de Forza Horizon 3. A gente já está no nono episódio e hoje eu quero fazer uma série diferente. Hoje eu quero pegar apenas carros de corrida, tá? A gente vai ver todos os carros de corrida que a gente tem aqui no jogo. Eu acredito que não vai dar pra gente pegar todos, mas vamos pegar os mais legais, começando aqui com esse Ford GT. Uh, deixa eu ver aqui, velho, tem uma corrida aqui, já vamos fazer essa corrida aqui Ah, é um campeonato, pelo que eu tô vendo ali Esse carro aqui, e eu acredito que os outros carros da categoria GT não dá pra fazer muita configuração, né? Tipo assim, eu coloquei as peças no máximo aqui e ele não, não deu pra chegar, é, se eu não me engano, é S2998, né? No caso, se eu não me engano, esse carro aqui tá 990, Bora, bora. Vamos testar esse Ford GT aqui. Ixi, eu achei que ele era manco. Não, mas aquele carro ali na frente, pelo amor de Deus, né? É uma sexta, elemento vazou fora. Mano, hoje na live, né? Eu tava discutindo com a galera. Se você não me segue na Twitch e quiser trocar uma ideia, correr com a gente, o link tá na descrição do vídeo aí. Tem lista de dicas também para pra quem é iniciante, beleza? Ontem a gente tava. Entrou. Concordou que, tipo assim, velho é, A gente tá vendo aí que muitos dos desenvolvedores do Forza Horizon Eles estão saindo da, da Playground Games, né? Já saíram um monte, né? Mike Brown, uma galera lá Tem o Gavin Hayabu, Essa galera toda tá criando novos estudos aí Porque eles estão na procura de novos desafios, né? Mano, eu, eu sinceramente... É, eu vejo isso com bons olhos, tá? Tem muita gente que gosta de fazer aquela. É criar. É, principalmente criadores de conteúdo, né? Fala que vai falir, que vai fechar. Não tem nada a ver, né? Porque a empresa da Microsoft ela tem dinheiro para contratar é, e já contratou né, outros profissionais do nível desses que, que trabalharam aí na, na Playground Games. Então, velho, eu acho que quem tava reclamando que queria uma abordagem diferente do. Dos fusos atuais, gostaria de ver algo diferente. Eu vejo com bons olhos a saída desses desenvolvedores aí que trouxeram para a gente tanta coisa boa, né? Mas que já tá meio que saturado, né? Principalmente o 5 aí, ainda mais o modo história, que é uma coisa que muita gente tá reclamando, né? Então, acredito com com esses novos desenvolvedores que estão chegando aí, eu acredito que o Forza Horizon 6, se é que vai ter um número 6, né, talvez não. Eu acredito que vai ser excelente. Pelo menos a história vai ser diferente, né? Porque o diretor criativo, hoje, é diferente. Outro campeonato! Imagino que já tenha perdido a conta. Então, ainda bem que eu não perdi. Beleza, vamos voltar lá pro festival que eu quero fazer outro carro. Vai ter uma corrida de rally ali, um ícone de corrida de rally. Só que hoje eu tô afim de pegar os carros de corrida, né? A não ser que a gente pegue um carro de corrida de rally. Mano, eu só ando na contramão aqui nesse mapa. Mano, olha que insano essa Lamborghini aqui de corrida, mano. É muito louco ter uns carros desse aqui no Forza Rorais. Esse carro aqui tá no acerto Costa Competizione, se eu não me engano. Uau, mano, olha esse gráfico, cara. E eu vou falar pra você, a resolução tá no talo, eu já falei. O gráfico também tá no máximo, tá? Mano, tá insano, cara. Muito bonito. Tem um evento aqui, ó. Vamos fazer esse aqui. Eu acredito que aquele ícone ali... É um ícone de corrida, né? De evento de corrida. Deixa eu ficar do lado certo aqui. Cara, olha isso. O Horizon 5 faltou uma cidadezinha dessa, né? Melhor coisa que a gente fez foi eu deixar por último isso aqui. Muito bacana. Lembrando que o Forza Horizon 3 eu já tenho desde o lançamento, tá? Eu só ganhei mesmo. Foi as duas expansões... Eu queria muito a DLC da Porsche, né? Mas infelizmente eu não ganhei a DLC da Porsche. Daí, Mano, tá no imbatível aqui. Tá a configuração de dificuldade. esse carro aqui vai se comportar nesse, nessa corrida aqui que é mais reta, né? E eu deveria ter colocado mais sinal. Caraca, tem muita final nesse carro aqui, é ah, roubado. Eu acho que ele é mais rápido do que o, o Ford GT. Tá muito bravo de reta Eu baixei a pressão aerodinâmica desse carro aqui ele já saiu de traseira ali, né? Eu não quis arriscar Tentar buscar o Porsche ali naquela curva Porque poderia Acontecer Algum imprevisto indesejável Cara, esse Porsche aí tá... Tá bravo, viu? Achei que ia ser fácil, mas ele não quer deixar barato. Não, opa, ah, mas também essa curva ali eu parei para fazer a curva aí e perdeu tempo. Tá, Tem que acelerar, senão não busca. Não, já tô vendo a linha de chegada ali na frente. Uhum. Pô, oh, que traçado da hora, velho. Entrando na cidade aqui. Muito bom. Vamos ver se na reta eu consigo buscar esse Porsche aí. E agora tem muita reta e eu tenho pouca final, E Vamos ver se eu consigo buscar ele. Vou segurar o acelerador aqui no talo. Tô cagada, viu? Essa aqui foi muita cagada, mano. De primeira. Fica aumentar a final dela, hein? Beleza, testamos aqui a, a nossa Lamborghini. Vamos testar outro carro agora, que a gente já, já tá quase 40 minutos de gravação aqui já. Eu tô parando bem próximo do festival só que eu fico desviando esses carros mano agora a gente vai de Audi R8 tá esse aqui tá bonitão também hein beleza meu bom ó temos aqui uma corrida de circuito Vai combinar com esse carro aqui. Achei que essa cor aqui não ia ficar legal, não. Tá meio um branco fosco, né? Uma cor fosca. Mas ficou legal nesse carro aqui. Deixa aí nos comentários o que, que você achou dessa ideia de correr com os carros de corrida. Faltou alguns, né? A gente pode trazer depois, porque eu acho que esse aqui é o campeonato que vai liberar mais um espaço lá do festival Ainda não liberou Golias pra gente né? Acho que a Golias é a última né? Deixa aí nos comentários Beleza mano, vamos lá Esse R8 aqui tá marcando Se eu não me engano 360, tá? Eu não sei se essa corrida que a gente correu é, nesse próprio episódio aqui tá bem parecida com aquela pista pequena que eu corri no começo, hein? Não sei o que liberou ela, mas vamos fazer. Não, essa aqui eu acho que eu não corri hoje, não. Acho que essa aqui eu não corri, não, hein? Ou então eu tô maluco. Esse aqui já é um carrinho excelente de manobra. Eu gostei que todos os carros da categoria GT são compatíveis com a transmissão AWD. Eu acho que eu corri aqui, cara. Tô achando que eu corri aqui. Corri, sim. Eu acho, né? Não tenho certeza não. Mano, que bonito, hein, cara? Deveria ter um... Um, umas corridas, né? Um, um mapa, alguma cidadezinha, né? No Forza Horizon 5. Com bastante prédios e cheio de casas, né? Ia ser bem interessante. Mas, infelizmente, vamos ter que esperar aí pro próximo Forza. né? E aquela pergunta que todo mundo faz... Será que o novo Forza Horizon vai ser no Japão? Eu, sinceramente, não sei como é que é a restrição lá. Mas eu sei que, por exemplo... O Fórmula 1 ia ter, ia ter corrida de Fórmula 1 esse final de semana, né? Mas na China, só que a China não liberou. Será que, que a questão do Japão, será que tem algum tipo de restrição? Não pode filmar, pelo menos pegar a temática de lá, será que não pode? Eu acho que pode, né? Porque o, o filme Veloz e Furiosos já teve lá no Japão. Tem outros filmes também que pega alguns takes de lá. Principalmente para vender o filme lá também. Então acho que não, não teria problemas, né? Trazer aquela pegada lá. Porque a galera pede muito. E se o Forza Horizon 6 vier é com a pegada assim, ia ser muito bom. Eu acho que o Forza Horizon 6 vai ser lançado no final do ano de 2025. O que, que você acha? Deixe nos comentários. Você acha que vai ser... Final do ano 2025 ou em 2026? Será que eles vão enrolar? Porque quanto mais é complexo o jogo, mais tempo os desenvolvedores precisam para desenvolver, tá? Não pode achar que o mesmo tempo que desenvolveu o Fusion Horizon 2 é o mesmo tempo que desenvolve o Horizon 5, né? É muito mais complexo. Antes de qualquer coisa, é claro que quem fez a maior parte do trabalho de organização do campeonato fui eu. Mesmo assim, boa vitória, chefe. Olá, Murilo. Acabei de falar pelo telefone com o pessoal do Horizon. Eles devem achar que estamos ficando metidos demais. Seu próximo adversário na exibição está chegando à costa a mais de mil quilômetros por hora. Este é o lugar quando estiver pronto para encontrá-lo. Agora fazer aquele evento lá e a gente já finaliza nele, né? Eu achei que já ia liberar mais um pedaço do festival. Eu acho que esse evento aqui é com a Centenário, né? Agora eu tô na dúvida se eu coloco um carro GT na capa ou esse é evento que a gente vai fazer de exibição. Esse aqui é da hora, né? Motor maior do que seu carro, mas sei lá, uh, pé na tábua. Eu acredito em você. Eu ainda meio que acredito em você. Caraca, mano, que tremedeira é essa, cara? A cutscene do avião chegando ficou meio estranho, né? Será que é por causa do FPS? A resolução aqui tá no talo, né? Não dá nem pra ver ser rilhado no carro. Mano, eu não me lembro de uma doideira dessa aqui, tá? Que louco, velho. Eu tô com medo de acelerar o carro aqui. E acabar arrumando ele na parede. Eu gosto de fazer tudo bem certinho. O melhor possível, né? Mas se eu não acelerar mais aqui, não vai dar não, hein? Porque o avião aí tá... Tá brabo esse avião aí, velho. Vamos ver se na reta aqui melhora. É, ainda precisa melhorar muito a minha volta, hein. Mano, mas é bonito demais, cara. Eu não me lembro, mano. Eu acho que esse evento de exibição aqui é o mais da hora que tem. Acho que esse tipo de evento nunca vai sair do Horizon né? Eu vou me concentrar aqui Para tentar ser o mais rápido possível Mas está complicado, esse alinhamento está muito rápido Acho que ele deu uma colher de chá no final. Ficou tipo, com dó de mim. Acho que ele vai deixar eu ganhar agora. Não é possível, né? Tá chegando o bicho, olha lá. Uau! Tudo que parecia ser só um monte de dúvidas. Era só eu tentando te motivar. Ei, funcionou. Olá, Murilo. Seus fãs estão chegando de caravanas. Vamos precisar de outra expansão do local e estacionamento para ônibus. Vamos lá então. Aí a gente encerra aqui, né? Da hora demais aquele evento para aquele carro. Será que eu ganhei a Lamborghini? Eu acho que não, mas eu sei que nos forças anteriores a gente ganhava ela, né? Mano, essa, essa mão inglesa que eu passo mal. Estou pensando em novos palcos, novos carros Dobrar o espaço da concessionária ah, Dá licença, chefe, vou trabalhar nisso Cara, então é isso, deixa o like manda um salve nos comentários, se você não é inscrito já se inscreva, tem séries do Horizon 1, Horizon 2, a gente tá finalizando o 3, tem lista de dicas na descrição e muito mais, beleza? Até o próximo vídeo.